interessante a gente entender das causas das dores é o que, que gera isso né contra malácia patelar é inflamação né na parte mais interna por assim dizer o que encosta ali o que fica deslizando da patela com o seu fêmur então esse balanço esse swing né a patela está aqui para alinhar o seu o seu a sua perna para fazer extensão ela que faz a conexão aqui na sua perna, você estendeu, contraiu o seu quadríceps, ela vai, ó, opa, esticando, né? O seu esticando, pessoal, fica puto, ninguém esticando a perna, tá estendendo o seu joelho, tá bom? Você tá estendendo o seu joelho, vai, estendeu o joelho, voltou, tá? E ela vai buscar sempre uma veio para cá. Uma centralização, né? Ela vai puxar para cá esse músculo puxando essa perna para cá. Se essa perna aqui já tem um, um certo geno, geno valgo, né? A perna vem para cá. Se contrair o músculo, a ideia é que ele queira vir para cá, né? Fazer essa lateralização, alinhar a perna para ficar retinha, né? Contrai o pum, travou aqui. Só que se a perna tá um pouquinho para cá, você pode gerar um desgaste da patela vindo para cá, ela dançando um pouquinho mais, né? E muitas vezes com a fraqueza do seu quadríceps para segurar essa tensão para fixar a sua patela, por assim dizer, né? O quadríceps como um todo, você pode ter com essa fraqueza, você pode ter uma instabilidade aqui. A sua patela pode trabalhar um pouquinho mais. Outra questão, cruzando, correndo, né? Pá, pezinho virou, pé foi para lá, Rotação interna da tibia girou para lá, a sua perna gira para cá, só que o seu quadril está para cá. E quem está no meio? Seu joelho, sua patela. Então, dependendo da sua técnica de corrida, dependendo do seu fortalecimento e até mesmo da sua estrutura é, óssea funcional, estrutural, você pode gerar um desgaste maior na sua patela. Você pode gerar um estresse um maior na sua patela do que o necessário. E se cruzando a perna, por exemplo, você pode ajustar só deixando mais linear, trazendo essa entrada do pé um pouco mais para baixo do seu centro de gravidade, seu centro de massa, tá bom? Você diminuindo essa cruzada de perna, né? Outra questão, fortalecendo o seu quadríceps para dar uma firmeza maior, uma resposta mais firme a essa contração, a essa ação da sua patela na hora de pum, segurar o movimento. Outra questão, fortalecer o seu quadril para ele não dançar para um lado ou dançar para o outro e fazer a sua patelinha ficar sofrendo ali no meio do caminho e gerando esse desgaste. Então, fortalecimento como um todo, desde o seu bumbum, do seu quadril, do seu quadríceps e até mesmo do seu pé, os estabilizadores do seu tornozelo aqui nesse balanço vão te ajudar muito a ter um joelho mais saudável, tá bom? <música>